Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o Pedro Valadares do Clube do Português. Afinal de contas, dizer há muito tempo atrás, tá certo ou tá errado? O verbo haver já dá essa ideia de tempo decorrido, então você não deve usar o atrás, porque senão você vai incorrer num pleonasmo vicioso. Então, se você usar o verbo haver, você não usa atrás. Se você usar atrás, você não usa o verbo haver. Então você pode dizer, há muito tempo, morei em Brasília. Ou, morei em Brasília tempos atrás. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clica aqui no joinha, se inscreva no canal. Não esquece de clicar no sininho para você receber o aviso dos próximos vídeos. Se você tiver mais alguma dúvida, você pode deixar aqui no campo dos comentários que eu faço um vídeo respondendo. É isso, um grande abraço e até a próxima.